Apresentei um projeto que já está sendo aplicado em várias cidades sobre a compostagem. Eu acho muito importante que a gente tenha uma política pública para essa questão. Recebi sugestões dos ambientalistas e aqui está o Lucas, que tem batalhado muito e tem trabalhado muito com essa questão da compostagem. É isso, né, Lucas? Nós temos aqui na cidade de São José dos Campos, números que é, são muito altos, nós temos aí a coleta é, do lixo diário na ordem de 700 toneladas por dia e dentro desse volume nós temos é, metade dele, 350 toneladas, que são é, resíduos orgânicos compostáveis. Então nós não temos nenhuma política pública séria, voltada nesse sentido que as pessoas façam, ou individualmente, ou coletivamente, ou que o próprio poder público seja um indutor disso. Em escolas, que poderiam ser as escolas municipais, estaduais e particulares também, é, as feiras livres, ter um trabalho de educação ambiental com o um feirante, com as pessoas que é, se utilizam da, da, da feira, para que a gente tenha um trabalho a médio e longo prazo estabelecido na cidade que a gente faça a compostagem. Nós tivemos um exemplo é, que aconteceu numa praça pública que foi um sucesso. É, nós já tínhamos 15 famílias fazendo compostagem é, sem muito apoio, sem um trabalho de educação ambiental. Quando foi implantado os conjuntos de composteiras, as pessoas começaram a praticar, queriam saber o que, que era e junto desse conjunto de composteiras nós tínhamos também uma horta mandala onde as pessoas poderiam plantar, as pessoas podiam colher e esses espaços muitas vezes estão é, perto de escolas, estão perto de pequenos bairros que a gente pode começar a fazer esse trabalho com muito sucesso. Lucas, nós temos um problema com o lixo em São José. Né? A prefeitura, inclusive, já está, é, como o aterro está saturando, né? nós estamos vendo que a prefeitura está já é, num, na busca de outros espaços. Além de buscar outros espaços, era fundamental é, é, fazer um trabalho educacional para que se enterre menos no lixo, não é isso? O trabalho de educação ambiental vai ter que ser um trabalho muito intenso, é, maior do que se diz que é feito hoje em dia, é, talvez com publicidade, talvez intensificar todo o trabalho, aumentar as equipes, porque é, o aterro hoje ele está é, tendo um estudo para ampliação ali no entorno dele mesmo. É, eu fui lá fazer fotos esses dias, e eu vi que o pessoal do CTG está é, correndo o risco de sair dali, é, já foi falado também é, que comprou-se uma área lá em Jambeiro, então é, a cidade saturou e agora a gente vai se utilizar de outras cidades menores aqui do entorno para continuar com o mesmo procedimento, recolhendo as 700 toneladas, e levando isso para outros lugares, para outras cidades. E quando essas outras cidades também tiverem todas saturadas, para onde a gente vai? Então, a solução não é o aterro sanitário. É, eu costumo falar que aterro sanitário é um nome mais chique de lixão, porque é o mesmo procedimento, nós estamos recolhendo tudo e enterrando praticamente tudo dentro do aterro sanitário. Tenho questionado inclusive o Coman também a respeito disso e o próprio Coman não tem resposta alguma. Que é o Conselho, de Meio Ambiente. Conselho Municipal de Meio Ambiente que deveria também ser um indutor para práticas e não não não é feito nada. Lucas, no meu projeto prevê também que quem faz, fizer a compostagem vai ter uma isenção de 50% na taxa de lixo né, do seu imóvel. Isso é uma forma, inclusive, de motivar as pessoas a aderir nesse processo, pelo menos doméstico, né, em casa. Então, eu acho que sim, é, nós vamos fazer uma audiência pública sobre esse projeto, trazendo experiências de outras cidades, para que a gente é, tenha aqui, sim, uma política para que o aterro tenha uma vida maior. Vai ser fundamental é, esse pequeno estímulo né, para as pessoas. O trabalho de educação ambiental também vai ser muito importante para conscientizar as pessoas, porque muitas vezes as pessoas também não sabem o, aonde é o aterro sanitário. Então, o aterro sanitário a princípio ele era um lugar um pouco longe da cidade, ele já está é, é, praticamente dentro da cidade. Eu tenho conversado com engenheiros de diversas áreas, é, a, a, a maneira como o aterro ele é feito, ele é quase como um, um rege, uma, um, um, um, uma barragem de rejeito de mineração. Eu tenho, com alguma frequência, conseguido fazer algumas fotos, porque o aterro está crescendo tanto, que de fora mesmo você consegue fazer fotografias e de mostrar como que ele está. Eu tenho fotografias, eu acho, de menos de três anos atrás. Nós tínhamos uma área enorme que era um buraco e hoje essa área já está virando um, um, um monte. Então, é, é assustador as pessoas é, saberem o, como que está sendo feito todo esse processo dentro do aterro sanitário. Esse projeto, ele entrou na pauta eu, nós estamos passando para a rede social, está na minha página, no meu site, as pessoas que quiserem fazer sugestões, observações, as comissões vão ter o prazo de emendas e nós vamos fazer uma audiência pública sobre essa questão. Eu acredito que, é, que essa audiência pública vai ser muito importante porque, ou fazer um, um seminário também Sim. em conjunto, para conscientizar as pessoas. Se as pessoas têm uma percepção da cidade, que é uma cidade bonita, que é uma cidade limpa, mas a que custo e como a gente está fazendo isso? Porque os números são enormes. A prefeitura compra 2 milhões e 800 mil sacos plásticos para serem usados anualmente. Quer fazer a varrição do passeio, quer fazer varrição é, dos lugares para deixar um pouco mais limpo agradável, não tem problema, você faz a compostagem ali e você já depois distribui a compostagem naquele lugar mesmo que são áreas verdes, Sim. então é, é um trabalho diário que a gente tem que fazer de conscientização das pessoas, de uma aproximação da natureza, a gente está ligado à natureza diariamente a gente come todos os dias, de onde vem os alimentos? Eles vêm da terra e a gente às vezes com a coisa da cidade é, teve um deslocamento, né? achar de que da onde vem isso daqui, e muitos dos alimentos vêm debaixo da terra, realmente. Né? A gente pode olhar uma cenoura toda bonitinha, uma cebola, mas ela veio da terra, a terra não é uma sujeira, é muito pelo contrário, ela é, é, ela é muito rica e ela é que dá o, o, os nossos alimentos. Então, as pessoas estarem um pouco mais conectadas com a natureza, isso também vai ser muito importante. Lucas, além desse dessa questão, eu peço para você enviar as fotos, inclusive oficialmente, para constar no processo Sim. legislativo. É, eu tenho uma representação no Ministério Público do Trabalho em relação a este, é, este serviço que antigamente era feito por outros trabalhadores, hoje acumula é, os trabalhadores que fazem a, a, a coleta de lixo também agora estão fazendo a coleta dessa, desse saco verde. Então, aumentou, dobrou o trabalho desses trabalhadores, que deve ser também é, verificado e olhado. Por isso, a representação no Ministério Público, né? para que a gente é, pense nas, na, no, na questão ambiental, mas também tem aí um desvio, uma mudança de função é, daqueles que cuidam da cidade. Eu tenho conversado muito com, com, com o pessoal da varrição, com o Sim. pessoal que faz a troca desses sacos, um, Uma pessoa faz a troca de cerca de 200 lixeiras. Muitas vezes as pessoas também já me questionaram, falando, Lucas, às vezes eu vejo um saco grande e que ele está pela metade ou menos. Então existe também um grande desperdício. A prefeitura, por exemplo, lá tem as praças, ela gere as praças. Mas numa praça pública, por exemplo, nós temos somente um tipo de lixeira, que é uma lixeira verde. Aquela lixeira verde, ela aceita tudo. Se você tiver com um cachorrinho e jogou fezes do cachorro, a lixeira verde aceitou. Se você tiver o é, um, um resto de comida e jogou ali dentro, ela aceita tudo. Por que não começar, por exemplo, pela praça pública, um trabalho de educação ambiental tendo lixeiras diferenciadas. Além disso, o que você abordou é muito importante, nós já fizemos, do ponto de vista dos trabalhadores que recolhem no saco verde, é, se tem caco de vidro, corre risco, nós já tivemos vários acidentes. Então, é importante ter a, a mudança de cores para que não tenha risco para aqueles que estão recolhendo, porque eles amarram tudo e o, o rapaz passa junto com o caminhão, e já tivemos muitos riscos essa também essa denúncia também está incluída na representação do Ministério Público do Trabalho porque mudou a forma é, não se tem a preocupação com aquele que está é, recolhendo os lixos você colocou uma, uma questão muito interessante aí dos vidros né é, eu também estou preocupado aí em falar da compostagem mas da reciclagem também Sim. Não existe programa nenhum por parte da Prefeitura é, para que tenha é, as pessoas que fazem reciclagem tenham algum incentivo. Esse projeto ele deu a entrada semana passada na Câmara Municipal. Ele está à disposição no próprio site da Câmara. Eu vou enviar esse projeto, já enviei para o Lucas, que foi o primeiro que recebeu, mas vou enviar o Coman, Lucas, a todos os membros do Coman, como também para algumas, é, para as universidades, para discutir esse projeto, porque tem na pauta sempre a questão ambiental. E é importante que a sociedade participe, né? Tem lá na Câmara todos os e-mails de todos os vereadores, ou no, próprio, no, no meu próprio site, as sugestões né, é, que vocês tenham em relação ao projeto, seria bastante importante para a gente anexar toda essa documentação e fazer esse debate com muita transparência e com bastante envolvimento da sociedade civil que estão aí discutindo a questão ambiental. Nós temos aqui em São José, o um né que tem trabalhado muito com a questão ambiental do ponto de vista é, do desmatamento, mas eu acho que essa discussão também do resíduo sólido é uma questão muito importante, orgânico, resíduo orgânico. Eu acredito que a gente possa envolver toda a sociedade. O Coman é, tem membros maravilhosos, a gente teve algumas perdas, mas as pessoas, inclusive, que saíram do Coman, são pessoas ativas e acredito que a gente tem que envolver essas pessoas. Envolver o poder público, envolver a sociedade, envolver educadores, porque é, não dá mais para a gente está convivendo numa cidade que a gente fala que é uma cidade tecnológica, a gente tem satélites, a gente tem aviões, e o que, que a gente está fazendo com os nossos resíduos é, compostáveis aqui, os resíduos orgânicos? A gente está enterrando esse material, a gente está enterrando os vidros, então a, gente tá, a, a quantidade de rejeito que a gente poderia estar tá colocando no aterro, é uma porcentagem muito baixa, tem aí números de 5 a 10%. Então, 90% de tudo que se produz hoje na cidade, se a gente tivesse programas sérios, é, é, permanentes, de reciclagem e de compostagem, o nosso aterro sanitário talvez tivesse uma, uma vida aí, talvez, mais centenária. Sim. Bom, eu tenho certeza que nós vamos conseguir aprovar o projeto, e o projeto vai ajudar que o aterro tenha vida longa. Então, muito obrigada, participe desse debate.